Definitivamente, no mundo de hoje, ser fraco fará com que você apanhe feio das coisas que enfrentará, pois a verdadeira força que a sociedade exige que você tenha não é mais a que provém de um físico forte, mas sim de uma mente disciplinada. Isso, pois, passamos dos velhos tempos, em que aqueles que reinavam e suas vontades eram sobrepostas às dos demais indivíduos era o mais forte fisicamente, se impondo a força bruta. E o que presenciamos atualmente é aqueles mais bem preparados mentalmente sendo bem-sucedidos, conquistando poder, dinheiro, subordinados e assim se tornando uma espécie de imperador, em que as suas ordens são acatadas sem questionamento, caso os indivíduos não desejem entrar em uma situação mais desfavorável ainda. Mas é claro, você é quem escolhe se tornar o bom chefe ou o mau chefe, o bom pai ou o péssimo pai. E sabendo disso, desejo que fique comigo até o final desse vídeo, para que além de obter o conhecimento para se fortalecer e se tornar uma pessoa de progresso, possa ainda ser encaminhado a fazer a melhor escolha. E bom, sem mais enrolação, vamos às sete leis para se tornar uma pessoa mais forte. A primeira das sete leis é sobre não ter medo de tentar. A forma correta de lidar com esse sentimento é mantê-lo sempre sobre o seu domínio, pois até certo ponto o medo te protege, pois o medo faz parte das nossas vidas desde a época de Cristo, sendo necessário para que os mais fracos sobrevivessem em épocas de fúria, no reinado de reis ruins e até mesmo sobre a autoridade, de grandes imperadores do exército, como Júlio César. Mas quando você perde a mão do medo que sente, isso te atrapalha em todas as áreas da sua vida, te impossibilitando de dar o próximo passo por desconhecer o que ocorrerá logo em seguida, não saboreando e não colhendo os frutos e ficando sempre com os mesmos resultados. A segunda das leis que te impedem de se tornar forte é não ter um plano B caso o seu plano A não dê certo. Porque, cara, na boa, se você for tão ingênuo a esse ponto, sinto lhe informar, mas nem sempre o seu plano perfeito e milimetricamente pensado dará certo. Isso pois, existem muito mais coisas nas quais você não pode controlar do que as que você tem domínio. Por isso, ter um plano B no mínimo fará com que o seu plano A tenha continuidade ou que não seja perdido por completo. Enfim, passe a encarar as coisas como elas são. Desse modo, você conseguirá ser mais assertivo em suas decisões e escolhas, não se decepcionando e principalmente não decepcionando quem ama você. A terceira lei é sobre planejar tudo com cuidado, pois se você apenas pensa, o resultado final, não pensando no trajeto que percorrerá, isso fará com que você se perca no caminho, ou pior, queira tomar atalhos dos quais você desconhece o final, não chegando com precisão aonde deveria ou tendo que levantar do chão muito mais vezes do que seria necessário. Enfim, se for para fazer alguma coisa, faça bem feito, e se for para fazer um planejamento, gaste o tempo que for preciso, mas pense em tudo, para que assim você evite tomar decisões em cima da hora, que podem comprometer os seus resultados finais. E a quarta lei para se tornar forte é sobre a sua rotina, pois você jamais verá um vencedor reclamar de acordar cedo, reclamar de ter que ir ao trabalho ou reclamar das coisas que tem. Um vencedor faz o que é preciso, e até além, para que no mínimo, ao chegar em casa, tenha a sensação de estar progredindo, conseguindo alcançar os seus objetivos. E a importância da rotina é que esta fortalece o seu corpo e espírito, sempre almejando conquistar o que tanto deseja e não parando em qualquer obstáculo que te traga uma dificuldade a mais. Enfim, caso você escolha passar os seus dias em branco, com seus objetivos e seu desenvolvimento, você estará não só desperdiçando seu tempo à toa, não obtendo nenhum resultado com isso, como também estará sendo ultrapassado por indivíduos que têm mais sede de vitória do que você. A quinta lei é estar ao redor da sabedoria. E nisso, meu amigo, eu nem preciso te dizer como fazer, pois caso você esteja vendo esse vídeo pelo celular, você já tem tudo o que precisa em mãos. Esse instrumento, por sua vez, para ser utilizado da maneira correta, exigirá disciplina e foco, te agregando coisas realmente importantes das quais venha a ter alguma utilidade em sua vida. Logo, a regra que você deve aprender aqui é saiba usar da maneira certa as ferramentas que tem para se fortalecer e saiba manter ao seu lado pessoas decentes e sábias para te aconselhar em sua jornada. A sexta lição é o seguinte, na zona de conforto, você não aprende nada, porque como o próprio nome já diz, se é algo confortável, é uma situação da qual você já está acostumado, e sendo assim, conseguirá evoluir bem menos do que realmente a sua capacidade lhe permite. E nesse sentido, o meio que você conseguirá desenvolver certamente mais sabedoria é por meio do incômodo, já que este está te forçando a aprender coisas novas. Então se você se sente aborrecido ao ter que estudar, continue estudando. Se você sente dificuldades em se socializar, continue se socializando, pois dessa forma você estará treinando seu comportamento e suas falas e assim conseguindo se aperfeiçoar no que está fazendo cada vez mais. E a sétima e última lição para se tornar forte é sobre nunca aceitar ser uma vítima. E quando digo isso, me refiro não só à situação em que você é prejudicado, mas também em seus sentimentos de arrependimento, vergonha, de frustração e assim por diante. E ainda digo mais, não queira transferir as suas responsabilidades a outras pessoas. Não queira transferir os seus erros a outros indivíduos. Pois certamente, caso você transfira a culpa de um ato seu a alguém, essa atitude fará com que você negligencie a solução de um problema seu. Pois afinal, se a culpa é da outra pessoa, então a responsabilidade também é dela, certo? Ela é a única capaz de resolver o problema, já que foi ela quem causou aquilo. Quando, na verdade, nós sabemos que as coisas não é bem assim. E bom, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar o seu like, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.